ciência um patrocínio data Amazônia, é possível ver o quanto a floresta tem sido destruída. Aquela clareira lá embaixo é o resultado do garimpo Maria Bonita. Às margens do Rio Fresco, e ocupando quase 2 milhões de hectares entre os estados do Pará e do Mato Grosso, está situada a nação Mebengocre. Estamos chegando ao Gorotiri, a maior aldeia caiapó. Junto com a equipe vieram dois cientistas que há seis anos pesquisam a ciência Mebengocri. A aldeia hoje tem os traços do progresso. As casas são de alvenaria e já existe luz elétrica. É as novidades no Gorotiri chegam através do alto-falante, mas é na casa dos homens que as histórias passam de pai para filho e a tradição se mantém. <risos> As roças é uma atividade das mulheres, nas horas vagas elas pintam com urucum e com uma mistura de papo e cinzas. Preparar o biju é quase um ritual, rala-se a farinha de mandioca enquanto se prepara o fogo, as folhas de bananeira são espalhadas Mistura-se o peixe com a farinha e tudo vai para o fogo. Você vai ver no próximo bloco uma imagem inédita, o Kenpoti o Jardim das Plantas Medicinais dos Caiapós. Nosso guia para chegar ao Kempoti é um Betopup. Ele tem 75 anos e é o xamã mais experiente da aldeia. Xamã é o nome que os caiapós dão aos pajés. O Kempoti fica na beira do rio e, para entrar lá, é preciso o consentimento de um Betopup. O Kempoti é o seu jardim secreto. Só ele conhece e lida com as ervas medicinais que ele mesmo planta. Para o um índio membengocri, a saúde depende do equilíbrio entre o corpo, cá ou casca, e o espírito, o carô. Que como na A mãe na Essa é uma, uma planta usada como anticoncepcional. Se tomam um preparado feito das folhas. As mulheres tomam duas vezes e nunca mais têm filhos. Essa e outras anticoncepcionais usadas pelos caiapós são orquídeas. De ver tudo. Com esse bubo se prepara um remédio para a doença de do tatu. Uh, se corta isso dentro da água, se prepara um banho. Esse banho deve ser tomado três vezes por dia quando solta aqui, quando solta aqui, quando solta lá. Por três dias. Por três dias. Não. A medicina caiapó conhece mais de 250 ervas medicinais. Os caiapós são especialistas em tratar diarreias, doença que na floresta tropical é a maior causa de mortalidade infantil. Eles classificam 50 tipos diferentes de diarreia e tratam cada uma com uma planta específica. Em três ou quatro anos de trabalho dentro do projeto Caiapó, nós coletamos cerca de 250 espécies consideradas medicinais pelos Caiapó. Os Caiapó têm plantas medicinais no quintal da casa, na ao lado das trilhas por onde eles vão, nas roças e em jardins especiais que são manejados pelos xamãs. A continuidade desses estudos pode levar ao desenvol desenvolvimento de medicamentos de baixo custo, uma vez que, ao se levar em conta a informação popular, pode-se desenhar o projeto de tal maneira que já se chega diretamente na ação farmacológica indicada pelos usuários. Cortando o custo do, da fase de pesquisa e desenvolvimento no desenvolvimento total de uma droga, se acaba cortando o custo do produto final, que é o medicamento. Medicamentos de baixo custo são medicamentos necessários para um país onde a grande maioria da população não tem condições financeiras para ter outros tipos de medicamentos, o que não um quer dizer que sejam medicamentos de segunda categoria. São medicamentos tão bons contra os outros, só que feitos a partir de um, uma estratégia de desenvolvimento tecnológico, baseada no, nos recursos do, do país e no saber popular. Pijamae. <tos> O leptopulpo agora está preparando, raspando a cascada desta árvore medicinal e que ele vai embrulhar depois nessas folhas de uma que se chama no português popular a banana braba, que é muito popular por eles porque é muito usado para justamente fazer embrulhos de material de caça, de roça, de, de quimboti. Agora, aqui em Potê é interessante porque é uma área geralmente aberta, que pega muito sol, esquenta muito no meio. Geralmente tem água também caindo em algumas das pedras e saindo de algumas das pedras. É que você tem nessa área dentro do mato uma concentração de microzonas ecológicas muito grandes que deixa os índios com a capacidade de adjuntar plantas de uma área muito grande para uma área muito pequena. Quer dizer, aqui é uma concentração de recursos coletados em uma área de muitas zonas diferentes, ecológicas diferentes. Ah, que eu fico na é um outro xamã de Gorotiri ele está cuidando desta indiazinha atacada pela doença do peixe elétrico que está até na, na, na de barriga e nós estamos aqui sempre aumentando então a gente faz esse remédio e aí, ele aí fica bom como toma o remédio? é, é, é fizeram como chá chá para tomar e passar no corpo e na barriga e depois passa no peito da mulher, porque ele, ele mama a, a peito da mamãe. Então, é, é, é mama no peito da, da mãe. Então, tem que passar no peito também. Passar no corpo tudo e passar no, no, no, no peito da mãe. No próximo bloco, você vai conhecer a agricultura caiapó. Uma lição de sobrevivência e preservação na floresta amazônica. Sorotiri é tempo de seca. Os dias são quentes e as noites frias. A época é boa para se plantar mandioca, batata e inhame. A roça caiapó é redonda. No meio, as batatas no círculo externo o milho e a mandioca na periferia as árvores frutíferas bananas mangas mangaba e açaí Teresa agora está cavando um buraco de de plantar mais batata aqui na roça tem muitas variedades de, de batata mas que duas dúzias só nessa uma roça só e cada tipo de cinza, de vários tipos de, de plantas, essa é cinza de banana. E a cinza de banana é, combina muito bem com alguns tipos de batata e niame. Uhum. As cinzas de outros tipos de material, por exemplo, de casca de opague de arroz ou de milho, você usa para outros tipos e outras variedades de niame de, uh, e de batata ou de feijão. E cada variedade tem uma preferência para cinza se usa. Uh, a roça Caiapó é, car é característica dela e é que tem sempre muitas variedades de plantas. O bananal desta roça, ela tem plantado outro, oito variedades de banana diferente. E são oito também de vários outros que tem que... Com os caipós, algumas famílias têm direito de plantar certas variedades. E outras famílias plantam outras variedades. Então ela, através da família dela, tem direito de plantar certas variedades de banana, mandioca, milho, etc. Mas se vai dessa roça para outra roça, você encontra uma família diferente com uh, as espécies, variedades de plantas também bem diferentes. E essa variedade... De plantar muitas variedades, tem várias funções numa roça. Primeiro, uma maneira de controlar pragas. Uh, a grande problema com a agricultura, chamada Moderna, na Amazônia, é a monocultura. Nas monoculturas, uh, deixa os insetos, por exemplo, as pragas, fungos e, e vírus, etc., de, de crescer muito rápido e de destruir a planta, porque só tem aquela planta. Aqui, a roça tem uma variedade plantada e espalha bastante as pragas e dificulta o uh, crescimento de uma praga só. Então, raramente nós encontramos aqui uh, uma praga qualquer de inseto. Agora, essa área que para nós parece bastante uh, suja, é, está cheia de plantas que atraem as pragas, que iria atacar o uh, os plantas cultivadas. Quer dizer, quando tem as outras plantas para os insetos atacar, eles não atacam o... Os cultivares. Mãe, Mara. Aqui é um peito de in ingá, que, que vai estar agora sendo planta plantado já na roça nova, mas vai crescer e fazer uma árvore. E uma das plantas importantes que eles plantam na beira do rio, é na beira das estradas, nos caminhos e também na roça. E quando essa cresce, junto com o crescimento de sequências de reflorestamento depois de uma roça, essa sempre vai dar fruta, não apenas para os mepengokrei, mas também para a caça. Tem é bastante animal que gosta de comer a fruta de, de ingá. Então, quando o índio começa de plantar uma roça, ele já está pensando de quando essa roça, como vai ser daqui 20, 30, 40 anos. Estamos agora entrando em uma das roças antigas da teresa chamada Ibeitu. é uma capoeira velha, de seis anos mais ou menos de idade. Eu queria mostrar, como ela mostrou para mim agora, alguns dos produtos que ainda se encontram nas roças antigas, de mostrar exatamente como uma capoeira ainda continua produzindo para o Índio. Bariam então. Mopum, Mokum. esse é um tipo de batata, que poderia ser plantado na roça hoje e daqui a 40, 50 anos, ainda está crescendo no mesmo mato. Então, um dos tipos, e são vários tipos de plantas que os caipos sabem, que pode ser plantado numa roça e continua até na floresta alta. E eles podem voltar no mesmo lugar onde seus antepassados estavam plantando e ainda coletar comida. É uma planta medicinal, é bem concreta, é crê. É plantada aqui pelos índios, ele está explicando que se usa para dor de cabeça. Pega, são duas maneiras de usar a planta. Uma é de pegar em e de machucar em vira e de, de, de, de, de passar na cabeça. É. Né? Outro de pegar as folhas e machucar as folhas, misturar com água e, e banhar. Banhar. E bacreti. Bacreti, né? Ele está dizendo que aqui uma clareira que foi criada por eles dentro do mato à beira da trilha... ...justamente para plantar árvores frutíferas protí de ajuntar a caça, de, de atrair caça. O texto está carvando agora um, um cará... E foi plantada à beira da trilha. A trilha também serve não apenas de lugar de planta nas beiras, de trilha para plantas medicinais, mas também comida. Akroen. Akroen. Akroen. Akroen. Akroen. Akroen. Akroen. Akroen. é Tebinja. Não. E essa, explique como você usa isso para nós. Esse aqui, Daniel. quando os índios vão apanhar, cada um fecha desta mão para bater. Até cem índios podem bater aqui em para matar peixe. Tá cheiroso, né? Tá. Cuidado. É Cheira muito. Que... Não é tudo tipo timbal que mata peixe, não tem um que não tem, não tem veneno, entendi. que tem um que veneno puro. Fazendo a limpeza também para... fazer essa limpeza agora. Aqui não se usam agentes químicos e nem pesticidas, somente cinzas e adubos naturais. Então eu não entendi bem por que você precisa queimar primeiro a... vai que perguntar para mim daí é oh, o seguinte... Aqui nós estamos queimando, aqui. depois a gente vai assar cupim, espalhar, ó, carvão, braço junto, bota batata para assar, para comer, aí deixa as cinzas, a junta de novo para esfriar. Aí a gente vai plantar é, o cará, o mamão, o jirimu, o carote de melancia, Depende de fruteira que a gente planta. Agora, Aqui numa peita. Aqui na peita. Na, na, na sombra. O índio membengocri conhece cinco sistemas ecológicos diferentes: o capote, campo cerrado, o bar, a floresta, cram, crã, a serra, o ngocote, a beira do rio, e o o mato fechado para cada ecossistema existe uma maneira própria de conviver com a natureza no último dia de nossa visita ao Gorotiri subimos a serra de Gradaus um imenso paredão ao redor da aldeia a Serra para o Índio é como um santuário, onde se planta para as futuras gerações. A classificação de plantas pelos índios é, às vezes, mais precisa do que a classificação pelos nossos botânicos. E, através disso, às vezes, poderíamos descobrir variedades e até espécies desconhecidas. Os índios utilizam, uh, além das características morfológicas de, das plantas, às vezes características tipo qualidades farmacológicas e outras características ecológicas. Por exemplo, em que comunidade aquela planta aparece. Essa se chama em caiapó, nhambiquá ou amigos, ou plantas que crescem juntos, ou touro. Isso uh, representa para eles uma maneira de não apenas classificar a comunidade de plantas e animais também associados com aquela comunidade, mas às vezes, em termos de agricultura, uh, representa uma observação que plantas que estão plantadas juntos crescem melhor do que plantas plantas separadas. Uh, esse, por exemplo, urucu que ele sempre planta junto com banana e nyame. Dizendo que quando os três são plantados juntos, eles todos crescem mais rápido e produzem melhor. E Como Teresa, fui agora buscar para nós algumas das plantas que ela preserva aqui plantado no Crain. se chama Crain Tee, ou Serra Grande. E essa de tem Curunhaipoca. Um. Yeah. De moicadinho. Curecadinho. Curecadinho. Bamecu, crep, camamuiu, cri, cubocu. De mesmo? Não. Yeah. De ai comer. Ai comer. Yeah. Ela diz que é muito gostosa, o pequeno tubérculo. Às vezes são bem maiores, essas são pequenas. Mas tem outros bem maiores que ela sempre planta em cima da serra e eles comem giaura né? assada. Gosto de comer assado nas prazas, né? Hum. E onde? De pequeno. De Bequênio. E Nhambeleki. Que? Se nós começarmos a preservar e pensar na integração de agricultura, Uh, manejo de floresta e manejo de animais, preservando tudo isso. Eu acho que nós temos a secreto de como utilizar a Amazônia sem destruí-la. Finalmente, eu acho que é importante que nós aprendemos que há riqueza, da riqueza do, do conhecimento dos índios e a importância de preservar essa riqueza e este povo e as suas terras, porque assim, e somente assim, nós vamos preservar este tesouro de conhecimento dos povos indígenas deste país. apresentou Estação Ciência.